Esse ano eu vim, no, no, na primeira Marcha das Mulheres eu não tive a oportunidade, agora eu tive, então eu, é, eu agarrei com tudo essa oportunidade, porque vim aqui representar as mulheres marubos, minha mãe, minha avó, minha bisavó, e todas as anciãs, as artesãs, sabe? É, é uma responsabilidade, e levar isso que eu aprendi aqui, é, é mais responsabilidade, porque eu tenho que ir lá com elas. É isso que eu, te, que eu falei para você. A gente, nós jovens mulheres, temos redes sociais, então a gente está na cidade, trabalhando, estudando, e elas não, não têm redes sociais. Então a gente leva elas, essa luta delas, entendeu? E quando eu vim para cá, eu falei para as mulheres, não, é vocês que tinham que estar tá lá, é vocês que tinham que vir para cá. Elas, não, você tem que ir, porque você é jovem. Eu falei, mas por isso mesmo, só que eu não posso, como é que eu posso dizer? Eu não posso fugir essa da minha responsabilidade. Então elas me deram, eu agarro com força e a gente está junto e vim aqui representar elas. É uma responsabilidade, eu. responsabilidade boa, né? Dizemos assim. É porque eu venho. Eu venho muito, muito de coração aberto, receber essa força, receber essa energia e levar essa força de volta para a minha aldeia. Falar que a gente não está sozinha, falar que existem outras mulheres de todo o Brasil, as indígenas, existem as outras mulheres anciãs que eu conheci aqui, que elas vieram. Né? Para a gente é muito difícil ter que sair da nossa aldeia, porque é muito longe, é muito longe. Então, a gente não pode chegar aqui de ônibus, a gente tem que vir pegar rio, então tudo lá é longe. Então, falar para elas que a gente não está sozinha, que a gente somos muitas e a união faz a força, né? Que a gente tem que... eu vou levar isso para elas. Elas lutam por direitos iguais hoje na aldeia, de poder sair, estudar. Aprender, porque é muita responsabilidade, ainda, pra, ainda mais para nós, mulheres, que a gente tem que sair cedo, às vezes, da aldeia, poder estudar. Mas a gente não pode perder as nossas raízes também. Direitos iguais, por ter mais espaço, pelas oportunidades de, de elas falarem, ser ouvidas, por elas terem mais espaço mesmo, de ser as próprias protagonistas, por ter voz, de falar, de não ter medo. <risos> E como é que, é, de ter voz mesmo, de falar Porque as mulheres, algumas jovens, elas são bem tímidas Então a gente já, já passou isso de timidez Vamos falar, porque a gente tem que ser ouvido E quando a gente fala de direitos iguais uhum. é, Os homens têm mais direitos que as mulheres? Acho que isso em toda a sociedade, né? Acho que isso em toda a sociedade, né? É do mundo indígena, também tem isso, né, porque como eu tô eu tô nas duas é, culturas diferentes, né, então eu conheço aqui, conhecendo, e é a mesma coisa, tipo, não tenho, a gente tem que lutar pelos nossos direitos é, Talita, você falou que a sua irmã participou de um concurso de beleza, né, Sim. que te chamaram aqui para você participar, você não, tinha uma mulher bonita ali, Sim. o que é beleza para a mulher maruga? Beleza para a mulher. A gente... Não existe o padrão de beleza do branco do nosso dia. Porque o nosso padrão de beleza é diferente. Da mulher mais forte. Não é a gordinha. A gente não chama de gordinha. É a mulher mais forte. É as mulheres que têm um cabelo grande. Então, não está na estética. Tá no... As, as fazeres também. tá no... Tá no conca, tá no cabelo, tá na força, tá, tá em tudo. Então a beleza da mulher, Marubo, é, tá em isso aqui também, do Ruspi, entendeu? E, e a gente não não é que tá no Urucum, tá no Genipapo. Então tá na natureza, tá na floresta, tá no rio. E é isso, é isso. Não existe o padrão de beleza. Todas são lindas, maravilhosas, por dentro, por fora. É, como é que está a, tá a questão da... Da crise climática na sua, no seu território? Assim, tem afetado as mulheres, seja na pesca, seja no roçado, seja na caça? Afeta? Não tanto porque... Dizemos que... Está chegando, porque lá como é longe e a gente vê que as outras aldeias aqui estão sofrendo fora da Amazônia, que já, e lá a gente já está sentindo isso Alvin, pela caça ilegal, pelo garimpo, porque lá como é fronteira também tem os tráficos, então é muita coisa é, que a gente sofre lá bastante com garimpo, com caça ilegal também. Até com o tráfico de pessoas, porque ali como é fronteira, ah, tá, tá muito complicado ali. E você falou que tem garimpo ali, né? Sim, tem garimpo. Já tem. Vocês estão sentindo contaminação por mercúrio, no rio? Não, mas que tá chegando e a gente tem que estar tá preparado para isso. A gente fala que a gente tem que sempre acreditar que tudo vai dar certo que a gente tem que estar sempre forte e pra... porque teve uma pessoa que me perguntou Thalita como você é assim sempre acreditar que tudo vai dar certo porque a gente tem que sempre acreditar que vai dar tudo certo apesar das dificuldades apesar da luta apesar de tudo sim a gente tem que sempre acreditar que vai dar e essa que de acreditar que vai vir a energia de, de força mesmo é isso, de luta, de resistência mesmo. A sua geração já tá, você acha que já tem mais direitos iguais do que as gerações anteriores? Sim, mas falta mais, sempre. Porque eu vejo minha mãe, ela não estudou, ela não teve oportunidade. Ela aprendeu, ela entende português, mas ela não fala. Ela não entende português, ela leu sozinha, ela não sabia escrever, ela aprendeu sozinha. E vendo isso, a gente vem ocupando mais espaço. Assim. E a Minha mãe começou a estudar. Isso, foi... isso é ver que isso está dando certo, sabe? Que a gente está conseguindo ir para frente, que a gente está conseguindo espaço. E aprender, né? Aprender. A gente está conseguindo a gente está conseguindo, a gente vai conseguir e a gente vai continuar com isso. Como que você, você fala muito bem em português, fala. você trabalha como tradutora, Sim. você é, foi criada pela sua mãe pelo seu pai para isso, para ser essa mulher que ia falar português, que ia sair, que ia tomar a frente de algumas coisas. Sim, vim preparada. Né? A gente tem que ser preparada, é que a gente aprende a ser forte desde pequena que sair da aldeia muito, foi muito difícil e, e aprender as duas línguas. Minha mãe nunca deixou de me ensinar as coisas por eu estar na cidade, por eu estar aprendendo outra coisa, a cultura, os estudos, a tradição de um que não é nosso, né? de outro povo e, e nunca deixar de perder as minhas raízes também. Minha mãe nunca deixou. então eu falo bem a minha língua falo bem o português. Então, desde pequena, meu pai sempre falou português comigo, para me aprender o português. E marubo também para aprender, uh, aprender a minha língua, porque né, a gente não pode perder isso, porque isso é sagrado para gente. Isso é força, isso é resistência. Manter a língua é resistência. Manter a nossa língua é resistência. Aprender os artesanatos é resistência.